As pessoas na live hoje, estamos flopado. Próxima live eu vou estar com peruca, eu quero ver. Aí ah, eu quero ver. Tá falando B.O. no Twitter? De quê? De quê? Que B.O.? Explana pra gente. Que B.O. que B.O. Envolve Anitta e Bolsonaro, se for, eu não quero saber. Tadã. Pique pras gays? Pode deixar. eu falar que eu pensei em banir talon, vocês acreditam em mim? Eu pensei em banir talon, eu pensei ninguém joga de Talon mais. Não vou, vou banir Zed. Mas acho que é jungle, né? Pior que não é, Talon mid mesmo, tipo. Estou a caminho. Essa din é epic GLS, ele tem um caso com o Mausarro no Vazio, já é confirmado. A Riot confirmou, junto com o TF Graves. É um quadrizal. Sua magia é inútil contra mim. 30 segundos para a liberação das tropas. Tá bem. Por farm a gente tá de boa, tá? Mentira. <risos> Foi pro Ramos. Então aqui o, o dinheiro do Minion. Esse quezinho no upado dando dois de dano. Eu fiz isso pra pegar o Gold do First Strike Mas não deu muito Gold não, achei Vocês viram quanto que deu? Não... Perigo. Dá para fazer gelinho? Dá para fazer cronômetro? ô oh, meu, pa... meu pai. Meu <risos> pai. Dá para fazer coroa. <risos> <risos> Dá pra fazer coroa, é isso que eu queria dizer. Acho que é bem o que eu vou fazer, inclusive. <risos> é <dinheiro? risos> é. O um tira tão fácil a minha coroa, então sei se vale a pena. Eu acho que vale. Eu ganhei esse dinheiro ou não? Acho que não. E aí, dinheiro? Eu não tô conseguindo ver o gold aparecendo, mas acho que eu ganhei dinheiro nisso. Ganhei 50 reais. Cuidado que ele tem Ignite ainda. E aí, gelinho ou coroa? Gelinho, né? Todo mundo tira minha coroa, muito fácil. Ó. Tira aqui Esse é meu capitão preferido! <risos> <risos> Ah, eu não vou fazer esse palhaçado de QSS, não. Ah, eu vou ter que fazer, né? Ah, quem assiste? Neutralizado. Eu que fazer esse item, é muito bom. Você é inútil Neutralizado. Você <risos> Bati na parede! Free. Olha o escorpião morto, que bonito! Terafini sonha com isso à noite. não sei onde ele tira esse dano. Tem alguma coisinha no Skyrim que explode e dá muito dano. Eu não sei o que é exatamente. Mas é tem essa parada aí. Eu não pega uma kill, cara. O caçadinho mais amaldiçoado é da história. Sua equipe tá destruiu. pedestre no motor. Ladinho suporte, tá tudo bem. O portin, portin. Suportin. Double kill. Está participando, a gente só não tá finalizando. Tá <risos> tudo bem. foi Tá batendo a loirinha, tá batendo a loura. É, acho que deu ruim. Acho que é barra chama Fabiola. É um pouco desastrosa aí a situação. Ah! O Porte casa roubou, cara. Ai meu Deus, o isso? O que vocês querem? Ah, desgraça, mano. Eu tô zoando na hora. É é <risos> Ah, outro cooldown ainda. <risos> Bate esse boneco, nojento, que aperta R e me puxa. Desgraçado boneco. Não sei quanto dinheiro deu, não. Oh. Era meu sonho ver uma vez quanto dinheiro eu ganhei na runa depois de um combo, não consegui ainda. Vou deixar assim, daí eu fico lembrando quanto que tava, depois pra quanto que vai. Não! Sem mana caçadinho sem mana Gostaram? Cara! O Pai que puxou o maluco! É o cúmulo do azar, cara. Essas coisas só acontecem comigo. Como é que o meu Pai que tira o EZ da. Nossa. cara. eu sou muito azarado. É impressionante. Cara, é muito impressionante. É muito, é muito impressionante. Eu fico abismado quão impressionante é. O Ramos pegou 50 kills que ele queria deixar pra mim. Ele acabou pegando no E sem querer. E aí, na última fight que eu vou flanquear o EZ, o Pai que tira ele da mesma hora do meu flash. What?